Hoje eu vou te falar quais são as quatro peças que deixam você com muito estilo no ar. Olá, eu sou a Marcela Damaso, Estrategista de Estilo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, aproveita e me siga para mais dicas. Bom, a primeira peça que causa uma boa impressão no ar é a calça de alfaiataria. Por quê? Porque a calça de alfaiataria já tem todo aquele estilo mais tradicional. Então, não importa se você vai colocar uma calça bem colorida, como esse laranja, ou se ela vai ser preta, ou se ela vai ser panta cor O que acontece é que você vai puxar mais essa formalidade para o teu look, para tua imagem, e aí, se você não gostar, como eu, de estar assim, tão formal, você pode quebrar tudo isso com uma camiseta, com uma blusa bem legal, com uma regatinha... Segundo item, a segunda peça é a camisa larga, e hoje eu tô aqui com a minha, essa é uma camisa que eu amo muito, ela é bem largona, ela é muito oversized, e toda vez que eu coloco eu me sinto muito bem arrumada, mas assim, no ato. E aí, o que eu faço? Eu tenho um truquezinho pra essa camisa, às vezes, não ficar muito oversized, eu coloco uma calça mais sequinha, é, né, na parte de baixo, então eu vou usar um jeans mais skinny... Ou eu vou colocar uma saia mais curtinha, ou eu vou fazer um nozinho se eu deixar com uma saia plissada. Isso funciona também muito bem na praia, quando você quer fazer um look bem diferente. Você pode colocar aí, igual a gente tá vendo, esse um shortinho jeans, e aí abusa, né, a gente? Coloca um chapéu assim que fica muito legal. Terceira peça que eu acho maravilhosa, e isso funciona super bem, é a peça, a blusinha, que tem um ombro só. Ela, por si só, já deixa a mulher muito mais sofisticada e muito mais elegante. Então, se você quiser, assim, ficar muito bem vestida no ato, é só usar alfaiataria, calça de alfaiataria, pantalona. É, você pode usar também uma saia midi e isso te deixa muito sofisticada, muito elegante. Se você quiser também, como eu, fazer um, um estilo mais high-low, é só você colocar com uma calça jeans ou uma calça mais larguinha, mais soltinha e mais despojada. Bom, falando agora, né, da saia midi, saia midi também tem esse poder de deixar você muito bem vestida no ato. E assim, como eu disse, das outras peças, você também pode usar a saia midi de inúmeras formas, mantendo uma imagem mais formal e também mantendo uma imagem mais despojada. Então, o que, que vai dar o tom aí na tua, na tua saia midi é a parte de cima. Você pode usar regatinha... Pode usar essa blusa de um ombro só, igual eu disse anteriormente. Pode colocar com camisa. E aí, gente, tudo que eu falei aqui, tá? A gente vai colocar nas cores. As cores que você se sente melhor na tua paleta de cores. Se você fez coloração pessoal, aí você vai usar e abusar da tua criatividade e da tua imaginação.